Desmascarei, falei que suas rimas você mandou, eu já escutei Uma demicida, falando que fode minha mente, mano Repetida, sem maldade pai, você acha que é pai Eu vou fazer treliça na sua cara e não vai ser Adidas você acha que é bala, sem maldade mano, não dá rala Eu falei que cê ganhou, mas não ganha Porque sem maldade, pai, cê apanha Cê faz guima, pai, cê não tem a manha Então, não adianta se achar que cê é o brabo Porque cê manda as referência boas Grita, ah, e o grito ecoa Sem maldade, pai, cê vê à toa huh? Ele falou que eu vim à toa Sua rima não é boa e eu vou mandar avalanche Você passou os quatro versos falando que é decorada Na batalha, fala que é decorada, não é punch Não é atacar o seu adversário Sabe por que que você não é um cara verdadeiro? Eu não tenho culpa eu colo nas batalhas e você fica no Rimas Compilation o tempo inteiro oh! Rima do exec, rima demicida, rima de sena quem Você sabe todas as rimas que já existiram Você sabe o nome de todo mundo, não vai além Só que tem uma coisa que você não entendeu Por isso que agora o tubarão te bateu Você falou do Ezequie, falou demicida de vários nomes E a costa é tanta que hoje tu esquece o teu oh! Eu esqueço o seu, aliás, seu nome eu nunca decorei É tubarão ou bugo, Carlos Daniel é o nome Feio cara é como que é feio Mano oh! Eu falei sim que é decorada e eu não tô preocupado com a punch Porque sem maldade, parceiro, eu gosto de fazer freestyle, chama a revanche Chama a revanche deve ser porque só um lado perde E é por isso que você tá de receio Ele falou sobre o Carlos Daniel, o nome do cara é Abner Augusto E depois o meu que é feio <risos> Vamos ser um cara justo. Vamos ser um cara que quer ganhar a todo custo. Quem na vida se desconhece? Abner Augusto. Aê! Quem não conhece agora passa a conhecer e vão vai enfeitar. O nome é meu. Abner Augusto, Pedro Paulo, todos são foda. Você esqueceu? O Mauro o Mateus. Todos eles, pai. Com o nome de velho, com as duas letras igual. Mas o Daniel, meu parceiro, tá tirando. Um é cobrador e o outro canta muito mal. <risos> Usar o meu vocal E é por isso que você não vai além Um é pregador, outro canta muito mal Eu canto muito mal, mas eu rimo muito bem você não vai além Você tá ligado que aqui você consome? Hoje o meu nome não é Carlos Daniel O meu nome é Católico Porque o brabo tem nome Uou! Juro que eu achei que ele ia falar que o nome é Johnny Mano, quase que eu confundo Sem maldade mesmo, a cara é feia, rima mal os dois juntos, pode ir junto Uou! Bora que é de ralo mano eu não paro sem maldade pai eu faço a rima brava você só repete eu intercala Ele intercala mas é uma piada mano rima vigésima o cara rimou junto com junto além de ser presença de palco tem construção péssima Você pede pro vício de linguagem esse cara aqui é feijão com arroz Claro que o nome do Abner não é Johnny porque Johnny é o nome do cara que eu vou matar depois <risos>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 Adivinhando minha rima, eu te respeitei Eu levanto a moral pra cima Ele vai jogar fumaça de volta Ele é mó pela saco Só vai ganhar de mim se ele descer do palco oh! Pode ter, pode tá? Já que você falou, então vou descer Meu mano, na moral, cê engana Eu gosto. Ah, esqueceu que eu tô fumando? Ah! Ah, é, meu, cara, é, só não não eu rimar, tá afobado Que bom. foi Tá fogo no cu, tá querendo? um fato pra mandar punch você desceu do palco fica aí que eu fico num ótimo posicionamento pra botar meu pé na sua cara e deixar ela mais patente oh! Que rimar inovadora, você é nota 10, vou até contar pra professora. Oh! Tá o tá de zoa, você só vai me acertar porque eu tô embaixo, eu te acerto na voadora. Cada oh! hora causou intriga, dando uma voadora aí de baixo, você vai acertar minha barriga. Otário, oh! oh, sem maldade, você vai perder pra minha pante. Chama a professora, tá enfrentando o um melhor da estudante. Oh! que se acostuma, o melhor da estudante vai perder pro neguinho que não estudou porra nenhuma. Não, não, cê não estudou porra nenhuma, mas calma porque nessa daqui você se acostuma, sou igual a você, sem maldade é sem caô, geral não me estudou, mas é a rua que ensinou. <risos> A rua ensinou, mas quem garante que tu aprendeu? Oh! Arrimehara, oh, se oh, aprendesse, oh. tu tava igual gritando oh, oh. na minha cara. Oh! Acabou, oh, oh. trouxa? Yeah.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 Ontem não porta a data, que toda vez que eu abro minha boca eu deixo uma marca A ponte eu já atravessei, eu sei de todos os caminhos onde estão os buracos nas arestas Ou na madeira, eu faço e é sem besteira, eu quero ver se realmente sua rima presta Claro que eu atravessei a ponte, Você vai entender que hoje eu vou impactar É com que panda você não se adianta, Tailung, eu que sou outra ponte pra lá Aê! Aê! Oh. Aê! faz da rima e é só sobra a carcaça Eu vou que é tipo um passo a passo, agora eu não me engano mano e não me descompasso até porque, sabe nego que cê vai perder Rima que é boa, então se assemelha É o tubarão, eu tô botando fogo Prepara que hoje vai ter peixe na minha grelha oh! Peixe na sua grelha, e cê falou do Kung Fu Panda Não importa qual é o tipo de luta A melhor part-line é o tubarão que manda Já oh! que eu tô no décimo dano E no décimo dano dentro do seu coração Cê pode falar que você é o Kung Fu Panda Agora vai perder para o Taekwondo do tubarão oh, oh. Oh! Tá no décimo pano, tá no décimo pano ah, Eu sou acréscimo do plano Não pare de rimar, já tô no décimo primeiro ano No saco, sabe que eu rimo E não é por isso que eu sou o super 11 Mas a sua medalha é de prata pra tá ruim desse jeito Ou será que ela é de bronze? Ah, ele falou que ele tá no décimo primeiro ano Só que você é um brasileiro Ao qual não vai ver a sua décima segunda casa E nem vai receber o seu décimo terceiro oh! Hoje eu passa a casa eu te mando só que de Uber Eu sei que você é MC e que não é youtuber É o primeiro 11 que vai perder pro super Não, não, não, eu não vou perder pro super Sabe que eu o agora eu vou impactar Até porque lá tem a mão fantasma Só que essa na votação nunca vai fazer ganhar Aê porta O pescoço do MC que não se comporta Você é um sequela, pulei a janela Eu nem vi o tamanho da fechadura da porta ha.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 Se ele não terminar a ser será que ele tá com asma? Pode ser do laboratório, sabe por que esse cara aqui é um infeliz? Então se junta com as meninas super poderosas Porque minha guima é o próprio elemento X. Oh! Oh! Você veio perguntar, que diluto o Batman tem? Mas você não entendeu, por isso que você nunca foi além Eu tô fazendo história na rua, Você não entende, você já se fudeu Posso perder na primeira fase, nada é no meu tempo, é no tempo de Deus oh! Oh! Polo meu mano, não esquece. você falou até Peter Pan, seu talento é da terra do nunca, não cresce? <risos> Hã? Cê tá ligado, você nunca imagina nada. Você falou, penso, existo. Aqui é diferente, ele tenta brecar. É, penso, logo, resisto. É... Você sabe que eu chego desse início ao fim Peter Pan vou rimar até amanhã Nem dando uns tiros cê ganha de mim Você oh! pega a visão Cê não entendeu que agora eu te mando pro céu Plim pim pim do início ao fim Volta a terra te Kertel mas, mas eu acredito nisso Você tentou rimar bem Pra mim você é um MC que é sem compromisso Vai me dar punch? Calma garoto, eu sou desenho Você é o Garrancho Que MC que é esse que de Peter Pan Não pega uma rima no gancho? Mas oh! Você não acredita e acredita em fada, mas calma, deixa eu mostrar que agora seu mundo desaba. Você não... ganhasse dinheiro quando caísse meu dente, caralho eu tava milionário tá ligado que pra mim não mandou improviso essa rima é decorada do dente acho que ele não foi um MC preciso meu mano, agora sou felino por isso que no ataque que eu faço eu te mato porque eu mordo com canino mas calma, cê não entendeu Você desmerece, cê cresce eu falei de dente, cê não é inteligente eu nunca raiz que cê conhece então pega a visão, cê não entende porque eu sou genuíno, falei de dente com coberto frequente, hoje eu vim arrancar o seu canino. Você vai, loucar, meu canino. Mano, não leva essa porra de graça. Você já sabe você morre, menino. Hoje meu mano eu levo até carcaça. Você falou de dente, mas não foi inteligente agora meu mano amassa Cê Você sabe que é tipo tirar dente porque hoje você morre nessa praça. Uou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 HD aqui.